Você já teve uma ideia incrível para uma empresa de comércio eletrônico, mas não sabia exatamente por onde começar? Infelizmente, isso acontece com muitos aspirantes a empreendedores. Iniciar seu próprio e-commerce é provavelmente a melhor maneira de gerar um fluxo constante de renda, mas também pode ser muito assustador deixando muitos empreendedores iniciantes sem direção. Existe muita informação por aí, e nenhum grande recurso único para ajudá-la a digerir tudo. A união da tecnologia certa para vender e enviar seus produtos é apenas o primeiro obstáculo. Para obter sucesso a longo prazo, você precisará gerar tráfego, criar confiança no cliente e otimizar sua taxa de conversão. Tudo isso mantendo um resultado lucrativo. A minha missão é fornecer um conteúdo bem organizado para cada etapa da criação de uma empresa de comércio eletrônico, com exemplos, dicas e plataformas. Quero tirar a complexidade e o mistério desse mercado ao fornecer um guia passo a passo sobre como começar. Você pode dominar tudo, desde a geração e a fabricação de ideias, até o marketing e a realização. Ficarei com você cada passo do caminho. Como a maioria das coisas que vale a pena ter na vida, criar seu próprio negócio dará trabalho. Mas se você estiver disposto a investir um pouco de força de vontade, pensar fora da caixa, obviamente terá sucesso. O meu nome é Daniel Rodrigues e desde 2015 venho estudando e aprendendo buscando conhecimento sobre esse mercado que está crescendo exponencialmente ano após ano. Estarei lançando dicas e guias sobre o assunto aqui no meu canal no YouTube. E se você me apoia nesse projeto, não esqueça de se inscrever e deixar aquele like e comente sobre alguma coisa que você gostaria que eu falasse a respeito. Tamo junto e obrigado por assistir.